E aí, juventude brasileira, aqui é o Belã o suco de mangá ele é estrago Black Desert Online, um dos MMOs mais esperados e aguardados pelos brasileiros. Ele está sendo distribuído pela Red Fox Games. esta mesma que deu uma chave para a gente testar o Closed Battle, que vai estar rolando entre os dias 1 e 6 de junho. Então vamos lá. escolher o servidor, vamos aqui no Calfelman, eu já criei três personagens, esta que é uma bruxinha, a Elise, o Pig Freud, um Berserker, a Luna Sleep, uma gótica Black Vale e Feiticeira, mas vamos criar um personagem novo para vocês verem o sistema de criação que é um dos mais completos do jogo. Sim. Então são seis classes: warrior guerreiro, aí você ganha o warrior. Tem a ranger a caçadora, a feiticeira, o sorcerer. O Berserker... Esse é gigante, hein? Monstrão... O Mago, o Wizard... Ou Gandalf, né? Isso é Bem parecido. E a Bruxa... Ou Wick. vamos escolher o guerreiro. Então aqui onde vamos customizar nosso personagem. Então vocês notem aqui que ele fica olhando aqui para o meu mouse. Hein? Opa, dá para mexer. Se eu tirar aqui o olhar, ó, ele não vai mais olhar o mouse vai olhar fixamente, e é isso que eu quero olha só, dá um zoom out aqui, dá pra tirar uma fotinha legal aqui temos iluminações né, temos a padrão, é essa, e outras aí você escolhe a qual mais lhe agrade essa aqui é uma das mais bacanas, né? Só que não. É. Vamos deixar padrão aqui. Então tem um horóscopo aqui, ó. Um zodíaco. Sonhador, ambicioso, ágil e observador. Camelo, dragão negro. Essa eu achei interessante. Riqueza, fama, destaque, meticuloso, sensível e extrovertido. Roça, Pedra, Goblin, chave, Martelo, Barro, Escudo, Mas vai ser essa: Dragão Negro. Poses e Roupas. Tem uma pose padrão. Tem diversas outras, né? Olha só, todo. Pimpão, bom jogo aqui né? Não... Olha... Pedindo esmola, olha só... Então aqui a gente pode ver... É, trocentas poças. Ah. Essa deve ser de combate, tá certo, vamos ver os trajes Esse é o... Olha esse aqui, que bacana esse aqui, hein? Esse aqui deve ser o traje inicial e a evolução desse traje, olha, aqui já vem um, uma cota de malha, mais placas, mas vamos deixar ele nudes, pra poder customizar melhor. Vamos dar o um nome pra ele, vai ser Van Vanjami. <risos> Garoto. Vamos lá, pro cabelinho do garoto Isso aqui tá muito... descolado aqui já deu uma melhorada, mais confortado Esse tá meio ranzo Nossa, está tá... David Beckham Então tem diversos cortes aí para vocês olha isso esse... aqui tá bem Thor né bem parecido com o Thor Hemocore tá. e Carequinha esse aqui hum. ou esse. esse? vai ser esse então aqui na forma a gente... Olha, a gente dá um trato na franja maior menor Do lado do cabelo Então a gente tem diversas customizações né Dá pra deixar mais um do lado Cadê? Ficar bem miojinho Opa, opa Vai ficar assim mesmo E a cor deixar castanho Eu. Beleza, vamos para o rosto. Aqui tem alguns presets Essa aqui ficou legal, hein? Oh, mão da porra, hein? E a tonalidade. Pele do nosso guerreiro é púrpura. Né? Olha isso aqui: chumbo é interessante. Nossa, isso aqui é muito branco. Ok, vai essa pelos faciais. Vamos lá, tá com uma barba ralinha. Dá para adicionar um pouco mais e dá para deixar uma coloração também. Interessante deixar o bigodinho, aro, oh, mustache Sempre. Sem parar o bigode. Eu tinha visto. Ah, isso aqui tá legal, hein? Opa! Acho que estamos indo no caminho. Legal. Costeleta Essa junta, ó. Curti essa aqui, hein? Levantar o cabelo para a gente poder observar as sobrancelhas tem vários tipos, tem uma dupla aqui. Opa. não gostei dessa, hein. É meio Sansa aqui. Formato do rosto. Então aqui é onde começa a ficar mais interessante. Ainda a gente consegue mexer os músculos, deixar mais fino, mais largo. Daí você acha que fez caquinha? Só pum Iniciar olha o interessante, dá pra ver os poros, né? Da, do, da face, deixar ele com o nariz bem. e um queixo mais para maquiagem só que dá para deixar de várias cores dá até para deixar como, como se fosse olheiras ou machucado né mas no caso dele eu não vou colocar maquiagem no olho, no lábio também, só tipo um batom, bem diferentinho né, mas vamos lá, nos olhos, dá pra... olha só... Dá pra gente mudar três níveis, né? a pupila, a íris e a lente tá a pupila aqui, ó bem no centro a gente pode mudar isso aqui bem de gatinho, né? mas vou deixar a padrão e dá para mudar ou um ou outro dá para mudar os olhos separa separadamente a íris é o contorno dessa pupila é a parte em volta, né? A gente pode também mudar mudar a cor A opacidade. O tamanho. E a lente dá um special effects, né? Olha essa aqui que bacana. Gostei dessa, hein? que eu vou deixar essa vai ser essa, assim. hein no contorno dos olhos, né, seria os cílios a gente tem o controle da parte inferior os cílios e o contorno em si a gente tem um controle aqui, dá pra deixar com uma expressão mais forte mais carregado não os cílios a mesma coisa mas deixa ele assim mesmo legal tatuagem sangue tem várias né olha isso aqui meio The crown né que bacana e dá pra mudar o local né cima, deixa meio David Boy, gira pra lá, gira pra cá. Mas deixar sem maquiagem no rosto. E as rucas? A gente pode deixar com uma um cara mais velha, se bem que ele já tá com uma expressão mais de cansado, né? Deixar ele assim mesmo, normal quarentão, né? Expressões É a expressão de espera, né? Ele tá paradão, ele vai ficar assim Ele vai ficar assim... Ah. Assim meio baqueado, né? Meio assustado deixar normal né feito o rosto a gente vai pro corpo aqui é uma parte bem bacana também a gente tem o a... ajuste de altura e de peso a gente, a gente tem algumas alguns controles é para mexer no tamanho dos dedos. Se você acha que errou, vem aqui ó, ele reinicia. Eu acho que esse físico tá bem bacana. Vou deixar ele com um, um, um braço mais, ah, um peitoral maior ombros mais largos uma cintura mais fina e aí foi aí dá pra gente definir mais ou menos aqui, ó. olha que bacana assim tá muito carregadão né parece que ele vive no óleo, aqueles óleos de fisiculturistas Vou deixar um pouco lá pro 50 acho que assim já tá bem mais bacana tatuagem é a mesma coisa a gente escolhe pode ter um controle, alguns modelos têm um controle de você botar onde você quiser. Olha essa aqui. Mas, vou deixá-lo sem tatuagem E aqui quem quiser pode editar uma pose que você quiser Você vai mexendo, cara Da forma que você bem entender Ou no próprio corpo Ou aqui no... Quadro, olha só que bacana. Nossa, aqui tá meio futebolista. Vai essa mesmo. Salvar pose. foi nosso Vanjama está pronto para jogar é só que vem aqui dá o nome e finalizar criação e este foi o primeiro vídeo de black desert online pretendo trazer mais um ou dois vídeos para vocês um pouco sobre o jogo em si né nesse beta creio que vá até o nível 30 então não vai dar para fazer muita coisa, o jogo não vai permitir uma, uma exploração em sua totalidade, mas até o dia 6 creio que vou estar no nível 30 e vou tentar passar para vocês o que, que rolou nesse Closet Beta. Não esqueçam de se inscrever e curtir nosso vídeo aqui no canal do Youtube do Suco de Mangá. Beijo vocês, até a próxima BANJAM